uma iniciativa em rede composta por professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, universidades, diversas entidades e representantes de movimentos sociais. Nossa proposta é construir coletivamente conteúdo de qualidade sobre os 200 anos de dependência do Brasil e seus desdobramentos, que são analisados por distintos campos do conhecimento, tanto científico quanto escolares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 Nossas ações visam a construção de uma sociedade igualitária, democrática, inclusiva, não violenta, antirracista, anti-LGBT, quefobia é e laica. Todo o conteúdo produzido e inserido no portal do Bicentenário será disponibilizado gratuitamente para todos, todas e todes. O portal do Bicentenário entra no ar no dia 7 de setembro de 2021 e esta é a série que professoras falam sobre as independências do Brasil, uma das ações que antecedem o lançamento do portal. E nossa convidada desse episódio é a professora Ordália Alves de Almeida, titular aposentada da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e também membro da Rede Nacional de Primeira Infância. O episódio é sobre o tema Mundos e Culturas da Infância no Brasil, 200 Anos de História. A professora Ordália Alves de Almeida, graduada em Pedagogia, Mestra e Doutora em Educação, pós-doutora na área da Sociologia da Infância e Bacharel em Direito. Coordenou cursos de Pedagogia para Educação Infantil e de Especialização em Docência na Educação Infantil. Membro da Rede Nacional da Primeira Infância, presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação, Mato Grosso do Sul, e professora titular aposentada da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Atua na formação de professores da educação infantil e ensino fundamental e com gestão e políticas públicas para a infância. Eu é que agradeço ao convite inicialmente feito pela Dilsa, mas com certeza um convite de todos vocês, todas vocês, é, para que nós possamos trazer alguma contribuição, algumas reflexões sobre a educação infantil no Brasil. Então essa é a expectativa que eu tenho de poder contribuir com esse processo formativo, não apenas é, do grupo, mas especialmente dos professores que hoje se encontram nas diversas redes no nosso país. Mordália, fale um pouco sobre a história da educação infantil no Brasil, né? Quando surge, a quem se destinava, quais eram os objetivos e quais as mudanças ocorridas na educação infantil a partir da LDB de 96, né? As leis de diretrizes e bases da educação. Nós podemos situar a história da educação infantil no Brasil concomitantemente à história da educação da infância no mundo no período moderno, é importante dizer isso para vocês. Então, quando nós localizamos, e aí de forma muito breve, até para que a gente possa se concentrar nas questões mais atuais, mas quando nós é, é, buscamos localizar o Brasil numa linha temporal, não numa perspectiva linear, mas numa perspectiva dialógica, é, nós podemos, então, trazer como referência as contribuições é, da História da Infância para a Constituição da Educação Infantil no Brasil. Especialmente, eu, eu quero destacar a importância é, é, do trabalho que o Felipe Arriet trouxe para que nós entendamos a história da infância é, no mundo e, consequentemente, no Brasil. Então, é, nós vamos ver que o surgimento do sentimento de infância ele vai é, acontecer exatamente no século XVI e, e se concretiza no século XVII e especialmente é neste contexto que o Brasil está se constituindo enquanto colônia tá? e que, portanto, vai é, fazer da sua infância é, uma referência para é, a estrutura da educação é, da infância brasileira. E nessa medida, é importante dizer para vocês que é, no Brasil colonial, e falando de forma muito breve, a criança ela não tinha assim, um papel de destaque nessa sociedade, até porque a, a, a estrutura, o agrupamento familiar, ele se constituía a partir do autoritarismo paterno e que, consequentemente, entendia que apenas eram referências ou seriam um objeto de preocupação, aquelas pessoas, aqueles seres que pudessem, então, é, se constituir como é, um valor para a propriedade é, da qual ele era responsável. Né? Então, nessa medida, quando nós falamos é, das crianças, elas não tinham um valor em si. Elas passavam a ter esse valor a partir do momento em que elas é, podiam ser inseridas no mundo adulto. Especialmente as crianças pequenas, elas eram entregues às amas é, de leite, às mães, às chamadas mães africanas, às amas de leite, que modificavam assim é, as relações que poderiam as crianças poderiam vir a ter com as suas mães. Eu gosto muito é, do texto do Gilberto Freire, Casa Grande e que ele vai nos retratar exatamente o papel que essas amas exerciam na vida das crianças. Então, tem um, um, um trecho da obra dele, que ele vai dizer que as amas faziam das palavras o mesmo que faziam com as comidas, tiravam os ossos e os espinhos. E aí ele vai dizer, por isso, desta fala mansa de algumas regiões do Brasil. Tá? E é neste contexto, para não perder de vista, porque nós é, é, pontuamos que traríamos assim, aspectos sobre a cultura das crianças neste universo, e aí, no contexto europeu, nós temos aí uma literatura infantil que está se constituindo a partir da tradição oral que foi sendo registrada por grandes escritores clássicos, Andersen, e irmãos Grimm, e no Brasil é, as canções de Ninar que aqui chegaram de origem portuguesa, elas foram sendo é, foram sendo traduzidas pelas mães africanas, pelas amas de leite, né? Então é, ao invés do bicho-papão, nós vamos ter aí o saci-pererê, a mula sem cabeça, as almas penadas, a cuca, o boitatá, o lobisomem. Então vejam como é que esse universo é, é, é, cultural vai entrando na vida das crianças por meio das amas africanas. E como eu disse para vocês, é, as crianças elas não tinham esse valor em si. E aí nós vamos observar uma grande contradição neste contexto, né? é porque nós tínhamos, vejam vocês, é, as amas de leite que assumiam a responsabilidade por cuidar das crianças brancas. E vejam bem, isso é, muito, é um aspecto muito importante, porque para que elas pudessem ser amas de leite, elas deveriam ter tido filhos recentemente. E nessa medida, elas acabam por abandonar os seus filhos, cuidar dos seus filhos para cuidar dos filhos das outras mulheres. Tá? Então, esta é uma contradição que se explicita no início da história de vida das crianças e, consequentemente, da educação é da educação infantil. Eu, se deixar, eu vou mudando, eu vou lembrando de alguns aspectos e vou é, querendo contar para vocês, mas eu não posso deixar de falar rapidamente da história da minha primeira orientanda de mestrado. É, eu fui participar do processo seletivo e foram entregues cinco projetos, bem rapidamente. E dos cinco projetos, eu escolhi três. E dos dois que ficaram, era um projeto de uma professora, que é professora da UEMS, que hoje eu tenho o maior orgulho em dizer, a, a professora Maria de Lutz, que é negra, e ela é, e eu falei, bom, eu não entendo de educação, né? é, não, não tenho como orientá-la, porque eu não tenho é, nenhuma formação assim, mais acurada sobre as relações étnico-raciais e tal, e não fiz questão desse projeto dela. Só que eu li os outros projetos e eles não me atraíram. E eu resolvi voltar naqueles dois. E quando eu li o projeto dela, exatamente por conta... Ela, fala, ela trouxe como objeto a, a, o papel, a inserção das mulheres negras no mercado de trabalho. E aí... Eu me lembrei da leitura do Gilberto Freire e comecei a perceber, de, e do Marco César Freitas também, da Mari Del Priori, que são outro, autores que tratam desta infância, nesse período é, do Brasil Colônia, e aí é, eu me senti assim, é, apaixonada pela temática, e nós acabamos fazendo, porque eu falo nós, porque eu, eu assumi também a orientação da, da Maria de Lourdes e ela fez um trabalho belíssimo mostrando como é que as mulheres negras se inseriram no mercado de trabalho e essa função de ama foi uma das primeiras funções de educadora que elas assumiram. Tá? Então, é, vejam, isso aí só para a gente assim, retratar esse começo dessa história. E o Debré, vocês sabem, um, um pintor é, francês, ele teve uma importância muito grande para que nós pudéssemos entender um pouco da história da infância neste período, até mais ou menos 1922. Então, o Debré ele vai exatamente nos mostrar como é que as crianças é, é, negras eram colocadas na condição de moleques um companheiros, das outras crianças, e muitas vezes acabavam por servir assim, é, de cavalo, de montaria, de burros, de é, literia, né? de carros, de cavalo, enfim, eles acabavam sendo sacrificados e sendo objetos de brincadeiras e os chamados leva-pancadas, porque muitas vezes cometiam algum ato é, indevido e culpavam exatamente os moleques companheiros como responsáveis. Então vejam vocês, este foi o começo da nossa história é, da educação da infância, mas nem por isso é, é um pouco menor. Pelo contrário, as crianças passam esse primeiro momento é referência para os estudos da infância no Brasil. Como eu disse para vocês, é, nós vamos ter aí é um contexto em que, é, nessa relação do patriarcado, muitas vezes havia um processo que nós já podemos dizer de exploração sexual de mulheres negras, que, consequentemente, é, tinham os seus filhos e precisavam abandonar esses filhos, porque eles não elas não tinham condições de assumir o cuidado e a educação dessas crianças. E muitas dessas crianças eram abandonadas é, ou eram jogadas fora. Né? A Mari Del Priore vai trazer isso como referência. Muitas vezes essas crianças eram é, é, consumidas pelos animais, né? devoradas pelos animais. E nesse contexto que nós já vamos aí é, entrando num período da história, é, desculpa, é muito importante quando nós temos aí é, o surgimento das chamadas rodas dos esposos. Tá? Então, essas rodas, elas passam a ser exatamente é, uma criação no contexto das Santas Casas de misericórdias para que as crianças, inúmeras crianças é, órfãs, abandonadas, elas pudessem é, ser é, cuidadas. Então, essas crianças que nasceram da exploração sexual, da mulher negra, da mulher índia, pelo senhor Branco. Tá? Então, num segundo momento, nós podemos determinar, é, identificar as rodas dos expostos como sendo, então, um espaço para é, o cuidado dos bebês abandonados, é, muitas vezes, como eu disse para vocês, por essas mulheres negras e índias exploradas pelo senhor Branco, muitas vezes é, é, filhos de mulheres que pertenciam às famílias de prestígio social e que, consequentemente, é, renegavam essa gravidez, porque nasceram de relações naquele momento proibidas e elas eram na calada da noite colocadas é, nas rodas dos esposos. Nós vamos ver assim, a origem das rodas em Portugal, vejam vocês, como eu disse inicialmente, o que acontecia na Europa acaba, acabava por ser é, referência para o Brasil, então nós vamos ter no século XV as primeiras rodas dos esposos. É, eu tive a oportunidade, inclusive, quando fiz o meu pós-doutoramento é, em Portugal, é, na Universidade do Minho, em Braga, nós fizemos um, um passeio pela cidade, é, reconhecendo alguns espaços sociais muito semelhantes ao Brasil, exatamente porque muitos portugueses que aqui estiveram voltaram, é, e Braga foi um desses lugares, um, como eles chamam, um dos sítios em que eles é, passaram a viver e que, portanto, fizeram, é, replicaram né? É, muitas situações, é, muitos contextos vividos aqui no Brasil. Mas, especialmente, ao contrário, nós vamos ver na história da infância brasileira. Aquilo que aconteceu lá foi o que é, veio de referência para o Brasil. E, nessa medida, então, é, nós vamos ter é, em Salvador, no Rio de Janeiro, depois em Minas Gerais. Imaginem vocês que nós vamos ter rodas é, dos expostos é, até mais ou menos 1960. Tá? Então, é, Mariana, é, em Mariana, em Ouro Preto, o Marco César Freitas ele faz relatos belíssimos. Eu tenho até o livro dele aqui, A História Social da Infância no Brasil, é, que é objeto, então, é, de referência dessas primeiras histórias da infância brasileira. Eu... Pensei aqui, nossa, entrei num tema que foi minha paixão, assim, meu tema de mestrado. Então, ver pessoas que a gente lê, estão com assim, alegria muito grande, né? Eu quase que eu completo sua fala aqui, assim. São João Del Rey, Sabará também, teve uma intencionalidade. São João Del Rey, Sabará, sim, com certeza. Sabará é tão interessante que, ouvindo-a, fiquei aqui pensando muito, né? Como que isso chega né, aqui no Brasil e em Minas, né? É um dos sujeitos que eu pesquisei ele é de é um médico que sai ele vai estudar ali na região que seria a Prússia e ele vai trazer essa ideia e ele vai constituir aqui um, um, um movimento das senhoras né chamar as senhoras da corte para poder participar e criar uma sociedade uma sociedade de beneficência que a gente também vê que isso como que vai ocorrendo né, no Brasil e então muitos dos elementos que a senhora falou ele vai usando isso realmente para constituir o seu discurso médico, depois ele assume a presidência da Câmara Municipal, e aí a gente vai vendo como que isso vai caminhando tão né? Tão, assim, tão, tão próximo, e como que esse discurso e essa fala vai chegando aqui para nós. Então, fiquei assim, é, feliz em ouvi-la. Exatamente, nós vamos observar é, esse caráter higienista, né? é, médico higienista deste período, Exatamente porque as santas casas elas acabam por assumir, por amparar essas crianças abandonadas e é exatamente a partir daí que começam a surgir os orfanatos, que começam a surgir os asilos. Então, exatamente é, é pensando nesses contextos criados para esses primeiros cuidados das crianças. Então, os mosteiros, as irmandades, como você disse, as irmandades beneficientes, né? isso tudo é exatamente o que, como se configuram essas primeiras instituições dedicadas à educação infantil no Brasil. Então, é, vejam vocês, nós vivemos um momento das crianças que não eram reconhecidas, que não eram valorizadas no contexto social, In, mesmo que nós tivéssemos em âmbito internacional ou europeu, que era o modelo de referência, o surgimento de um sentimento de infância, é, mas nós não podemos esquecer que esse sentimento ele só vai prevalecer no século 17 Então, o Brasil é a mesma coisa, não se valorizava essa infância. Né? E, a partir daí, nós vamos vendo como é que essas instituições elas vão se é, manter é, para este atendimento, é, saindo de um caráter, digamos, médico-higienista, para começarmos a ter, então, um caráter, eu vou dar um salto aí qualitativo, temporal, para a gente pensar nisso, saindo desse contexto, exatamente, dos dez, as crianças deixam de ser reconhecidas como desvalidas, mas elas passam a ser então, reconhecida como seres capazes de aprender, capazes de serem educadas. E aí eu não posso falar de uma história da educação infantil no Brasil sem falar exatamente que no contexto europeu nós teremos aí, a partir da obra de Comênios, uma, um grande salto qualitativo em relação à educação da infância. Né? Comênios, quando ele elabora a sua didática magna, ou a arte universal de ensinar tudo a todos, né? no século, final do século XV, início do século XVI, ele vai apresentar uma proposta, na verdade, quatro propostas. Uma delas é a primeira que é a escola materna e que ele na primeira parte dessa sua obra, da Didática Magna, quando ele fala da escola materna, ele vai dizer o seguinte: todos os ramos principais que uma árvore virá a ter, ela fala os descontar logo nos seus primeiros anos. Então, observem vocês que aí ele vai elaborar um plano com 20 pontos, que hoje nós nos surpreendemos quando resgatamos esta obra dele, porque ele fala. É, da retórica, ele fala da linguagem, ele fala da poesia, ele fala da política, ele fala inclusive da religião, porque ele era um pastor né, é, é, protestante, ele não poderia abrir mão disso, mas ele fala das artes mecânicas, ele vai trazendo todos os pontos que devem constar de uma educação da infância. E dentre os vários pensadores, nós citamos Pestalozzi, que, Rousseau, que construiu uma proposta educativa para a infância, sem, no entanto, colocá-la em prática, e quem efetivamente começa a colocar em prática é Pestalozzi, na Suíça, que vai fazer das suas residências um espaço educacional. Mas, especialmente, eu quero chamar a atenção, porque tem uma relação estreita com a história da infância brasileira, que foi as contribuições de Friedrich Frobel, na Alemanha, nós vamos viver um período em que as famílias foram dizimadas no século XVIII. Nós vamos ter um período em que há uma inserção das mulheres aí nesse contexto industrial. E, consequentemente, ele vai pensar num espaço especificamente para as crianças menores de seis anos, pela primeira vez. Né? Então, os chamados Kindergartens ou os chamados jardins de infância, que serão objeto, referência para esse final do Brasil Império, início do Brasil, então, República, que nós vamos ter aí. Nós vamos ter uma iniciativa é, no Paraná, nós vamos ter uma iniciativa no Rio de Janeiro, em 1735, mas especialmente, é, nós temos como referência, e vocês, eu acredito que todas, ao transitarem ali em São Paulo pela, pela Praça da República, onde é a Prefeitura hoje, tem o Colégio Caetano de Campos, que atualmente é a Prefeitura, né, e... Nessa perspect... Nesse contexto, foi é, criado como um anexo do Colégio Caetano de Campos uma, é, um jardim de infância. Um jardim de infância que, inicialmente, é, ele foi recebido assim, com grande entusiasmo, né? especialmente nesse contexto do Brasil, nós já estamos iniciando aí o movimento das escolas novas chegando. E Frobel, como idealizador desses jardins de infância, ele é, passa a ser, então, referência, não só no Brasil, mas quando nós pegamos é, os ideais de Frobel, dos jardins de infância, ele escreveu uma obra belíssima chamada A Educação do Homem, recentemente, isso eu falo recentemente, em 2000, mais ou menos, a Universidade Federal de Pelotas, de Pelotas fez a tradução da obra dele, então é a única tradução que nós temos dessa obra de Frobel no Brasil. Né? E aí nós vamos ver, então, esse entusiasmo em termos no Brasil instituições para as crianças menores de seis anos. Só que, ao mesmo tempo que você vê isso com olhos né, bastante positivos, você vê que isso passa a ser objeto de debate é, entre os políticos, aqueles que acreditavam que esses é, jardins de infância eles tinham assim, semelhança às salas de asilos francesas, né, e eles eram a meros espaços de guarda das crianças, mas a gente ainda vai ter também... É, alguns que passavam a defender, então, esse espaço como sendo um espaço educacional. Só que nós temos um outro agravante nesse momento. No início dos anos 20, nós vamos ter os jardins de infância, como eu disse para vocês, inicialmente pensados como instituições públicas, mas à medida em que nós temos aí um processo industrial tomando conta do nosso praí, país, as mulheres sendo inseridas no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, a inserção dessas mulheres, elas acabam por gerar a necessidade de instituições de guarda para os seus filhos. Então, eu particularmente, eu coloco que houve nesse período é, uma dicotomia da educação infantil no Brasil. Então, os jardins de infância, eles acabaram sendo destinados às crianças das classes mais favorecidas e no Brasil implanta-se uma proposta de creche para as crianças das mães trabalhadoras. Inclusive, a, a, a Consolidação das Leis Trabalhistas, aprovada em 1943, ela teve assim, uma grande importância, eu acho que ela foi fator decisivo para a implementação das creches no Brasil, porque ela trazia em um dos seus artigos, se não me engano, o artigo 12, que vai exatamente dizer que as indústrias que tivessem mais de 30 mulheres é, deveriam criar, então, creches para o atendimento dos seus filhos. Então, observem vocês que nós vivemos neste período, eu quero dizer, no primeiro momento aí, nós já podemos dizer, esse período é, inicial, que traz a marca da filantropia, a marca da filantropia é, estabelecida por meio das é, Santas Casas de Misericórdias, depois... É, na década da década de 30 a década de 60, nós vamos ter aí uma marca da assistência, até início dos anos 70, marca da assistência é, no contexto da educação infantil, até porque o índice de mortalidade infantil é, no início do século ainda era muito grande. O próprio Moisés Coman Júnior, ele vai mostrar o tanto que a, a, a educação infantil no Brasil, nesse início do século XX, acaba tendo um caráter higienista, exatamente na perspectiva de cuidar, de, de resolver esses problemas infantis. E ainda assim, é, é importante dizer para vocês que nós temos aí, é, já a partir ah, dos anos 50, 60, a influência do, dos Estados Unidos. Tá? Ah, por exemplo... O Brasil implanta uma, uma proposta dos Estados Unidos, no, é, chamado, um projeto que foi implantado lá chamado Red Star. O Red Star é, foi um programa criado para suprir as carências das crianças mexicanas que iam para os Estados Unidos e que não dominavam o inglês. Então, era preciso cuidar dessas crianças, era preciso educá-las, é, e esse projeto foi criado. Resultado, isso é implementado, é trazer, essa ideia é trazida para o Brasil, só que dentro de uma outra perspectiva. E aí eu já vou trazer aqui o que nós vamos ver no final dos anos 70, é uma proposta do... Olha, eu estou dando esse salto, porque senão nós não vamos sair daqui hoje. Né? É, o PROAP, o Programa Nacional de Educação Pré-Escolar, um PROAP, é, sendo implementado é, pelo então ministro Marco Maciel, e aí, a partir daí, cria-se uma rede no Brasil de implantação de instituições de educação infantil, naquele momento pré-escolas, porque creche era para as crianças é, filhas de trabalhadores, e as crianças menos favorecidas, elas iam para pré-escolas, os chamados dentro do PROAP. Esse programa que poderia ser implementado em salões paroquiais, em centros comunitários, é, neste contexto ainda as chamadas mães crecheiras também desenvolviam um trabalho paralelo as chamadas monitoras é, foram responsáveis por frequentar ou acompanhar as crianças tanto nessas instituições quanto acompanhá-las nas casas é, das chamadas mães crecheiras e por um determinado momento a Funabem era responsável pela implementação é, das unidades da educação infantil e também o Mobral, durante um certo período, é, ele deixa de atender somente as questões que dizem respeito à alfabetização de jovens e adultos e vai também ser responsabilizado é, pela educação das crianças. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, Aquela revista Criança, que temos até hoje, tínhamos né? até alguns anos atrás, até mais ou menos 2014, talvez vocês saibam aí, essa revista ela foi editada até 2014 no âmbito do Ministério da Educação. Nesses últimos anos, eu confesso para vocês que eu não tenho notícia é, da implementação ou... Da, desta revista e de novos números desta revista. Nós temos um marco histórico. Eu disse para vocês que em 1943 foi garantido, por meio da consolidação das leis trabalhistas, a garantia de matrícula em creche para as filhas das mães trabalhadoras. Então, pensem nesse lapso temporal, 1943-1988. Então, nós temos aí em torno de 45 anos em que criou-se uma tradição de que, para se matricular na rede pública uma criança, a mãe deveria apresentar um comprovante, que estava trabalhando. Ah, nós fizemos um movimento, as mulheres, as mulheres, de modo geral, é, fizeram um movimento de lutas por creches, por pré-escolas, é, neste final dos anos 70 e nos anos, início dos anos 80. Nós criamos, foi criado um movimento no Brasil chamado A Criança e a Constituinte, em 1986. E eu, já naquela época, quero dizer para vocês, eu já era professora formada em Pedagogia Magistério da Pré-Escola, eu fiz o meu curso de Pedagogia aqui na UFMS, na primeira turma de pedagogia, magistério da pré-escola, eu já estava atuando na Secretaria de Estado de Educação. E naquele período, nesse movimento A Criança e a Constituinte, eu era uma das representantes da secretaria, e nós fizemos aqui, não só em Mato Grosso do Sul, mas em todos os estados, foram feitos inúmeros seminários que culminaram num congresso, num seminário nacional em Brasília em que nós consolidamos um documento para integrar, entregar aos constituintes que estavam elaborando, portanto, a nossa Constituição de 1900 aprovada em 1988. E como representante de Mato Grosso do Sul e representantes e outros representantes de outros estados, nós fomos para Brasília com este documento e durante 15 dias fizemos reuniões, audiências públicas com os senadores e deputados e vimos ser incluída na Constituição Federal, incluídos na Constituição Federal, artigos para a garantia do direito da criança, ou seja, o artigo 208 da Constituição Federal no seu inciso quarto que garante a educação infantil Inicialmente não ficou, mas nós conseguimos fazer um movimento que foi, primeiro ficou creches e pré-escolas, porque os, os deputados muitas vezes argumentavam que a palavra creche ela era um instrumento de barganha, de negociação é, nos seus espaços políticos, para não dizer, é, nos seus contextos eleitorais, né? e com isso não poderia se tirar. Depois nós tivemos uma emenda, que foi a emenda 43, que nós conseguimos substituir, então, a expressão creche para a escola para a educação infantil. Além desse artigo 208, é que não mais, com, a partir dele, não se exige, não se pode mais exigir que as mães apresentem um documento comprobatório de vínculo profissional porque a partir de 1988 passou a ser um direito da criança, a matrícula, a frequência, o direito de frequentar uma instituição de educação infantil. Ao mesmo tempo que no, no capítulo, no artigo 6º dos direitos sociais, no inciso 25, nós vamos ter ali a manutenção da garantia dos pais trabalhadores, garantia de frequência à educação infantil para os pais, para os filhos dos pais trabalhadores. Mas, além disso, é importante ressaltar para vocês que nós vamos ter garantido o artigo 227 da Constituição Federal, que evidencia o dever do Estado e da família em garantir com absoluta prioridade o direito à vida, à educação, à saúde, à assistência social. Ou seja, a cultura, todos os direitos que são considerados direitos inalienáveis à infância. Da infância. Nessa medida, e a partir daí, em 1990, a Lei 8.069, que é a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, Traz no seu artigo 1 a importância de se colocar, é, trazer como referência as políticas intersetoriais, integrais e integradas, e o artigo 4 vai reiterar é, o que está determinado no artigo 227 da Constituição. Então, para eu finalizar a resposta, Adriana, e para a partir daí a gente continuar, eu vou dizer o seguinte. E esses pressupostos legais expressos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, vai reverberar, portanto, na Lei de Diretrizes e Bases, na Lei 9.394, aprovada em 1996, que hoje já sofreu inúmeras mudanças, que provavelmente a gente vai discutir com vocês, mas especialmente eu quero trazer isso. A inclusão na LDB da educação infantil como primeira etapa da educação básica. E aí, só para fechar, então. Em 1961, a Lei 4.024, ela traz um artigo em que aponta é, a necessidade de constituição de creches e pré-escolas. A lei... É, a lei... 5.692, no seu artigo 19, vai exatamente falar, trazer, que as pré-escolas velarão pela educação das crianças de até 6 anos. Eu me lembro muito bem que o professor Vital Donet, ele faz uma crítica a essa expressão que está é presente no artigo, 200, é, artigo 19 do, da 569.2, porque ele fala, a expressão velar é como se as crianças estivessem mortas. Né? Então, o velar no sentido, ah, não tem o que fazer, vamos cuidar, já que não tem o que fazer, vamos ter que cuidar dessas crianças. E aí, nós vamos então, é, até então, na 569.2, nós temos este artigo, mas especialmente e somente com a, a 9.394 é que a educação infantil, numa nova organização do sistema educacional brasileiro, em que você passa a ter a educação básica composta de três níveis, é, é, o nível da educação básica composta de três etapas, que a primeira é a educação infantil, é, a segunda é a ensino fundamental e a terceira é a ensino médio. Então, nós temos aí, Muitas mudanças que decorrem deste contexto. Verdade. No portal, a gente está pensando em como oferecer né, é, conteúdos que tenham relação com as histórias da independência e desses 200 anos do Brasil independente para a educação básica. Certo. E aí, para a educação infantil, a gente queria pensar em propostas que fizessem sentido para essa faixa etária, né, e que fizessem a crítica daquelas atividades de datas, com pintura de imagens sobre é, a proclamação da independência, as coisas desse tipo que a gente sabe que ainda acontecem na educação infantil. Aí, a minha pergunta é um pouco nessa direção. Assim, eu queria perguntar dos projetos que a senhora acompanha na educação infantil, é, que tipo de projetos e abordagens é, seriam é, interessantes para gente? Poderiam contribuir para a gente pensar em como trazer essas temáticas das ciências humanas e da história de uma maneira que faça sentido para essa faixa etária? É importante dizer o seguinte, que todo esse avanço legal acaba por trazer implicações no contexto da prática docente na educação infantil. É, com a, a Constituição Federal, especialmente com a aprovação da LDB, a LDB traz em seu artigo 62 a, a, a, a exigência da formação do profissional que vai atuar na educação infantil. Até então, nós não tínhamos essa exigência. E quando nós falamos desta formação, isto implica em pensar é, no que deve ser base para o, a construção desse perfil profissional. Veja bem, historicamente, a educação infantil, ela sofre influência da escola, especialmente da escola primária, depois do ensino fundamental, tá? e que vai, a perspectiva escolarizante, ela acaba sendo referência para a educação infantil. E nós vamos ter assim, é, eu falo que a educação infantil, ela sofreu, Consequências nefastas é, da simplificação da ideia e da, da concepção de infância. Então, para eu pensar em projetos para a educação infantil, eu tenho que pensar nos sujeitos da educação infantil. Quem são esses sujeitos? Quais concepções de infâncias, quais concepções de crianças devem permear é, essas, esses projetos e essas práticas? E é por isso que eu digo para você que todo esse avanço legal ele vai trazer, então, implicações. Nós vamos ter aí no contexto das pesquisas, a partir da década de 1980, a partir dos anos de 1990, inúmeras pesquisas que vão nos mostrar, então, as crianças enquanto sujeitos de direito, do mesmo modo, nós estamos, a partir da Constituição, pensando num sistema de garantia de direitos para as crianças e, consequentemente, as práticas educativas elas, é, passam a, a sofrer também implicações de todo esse desenvolvimento e dessa produção de conhecimento. Nessa medida, e quando nós falamos, trouxemos o no nosso texto, quando a gente estava discutindo, o Dilsa e eu, pensar nas culturas da infância, é, nesses mundos e culturas da infância, é, é de fundamental importância que a gente traga isso para os projetos. Então, é, nós temos, nos anos de 1990, vários estudos, estudos anglo-saxônicos, especialmente no âmbito da sociologia da infância. Eu tive a oportunidade de estudar, de ser orientada do professor Manuel Sarmento, lá durante um ano em Portugal, e continuar participando de grupos que discutem essas questões é, das culturas da infância como referência para as práticas educativas, consequentemente para projetos é, que estão em consonância com esse referencial teórico, e nessa medida é, eu não posso deixar de trazer como referência as diretrizes curriculares nacionais aprovadas em 2009, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil aprovadas em 2009. Por que que eu estou trazendo? Porque quando eu trago as diretrizes, eu, eu resgato o artigo terceiro das diretrizes, em que está explícito o que é o currículo da educação infantil. Então, se nós temos que pensar em projetos, e se a ideia é pensar em projetos, esses projetos geralmente eles são voltados para os profissionais que atuam em para infância, é importante dizer que lá está explícito no artigo 3 o seguinte: o currículo da educação infantil se constitui das experiências das crianças articuladas aos conhecimentos, um conjunto de experiências das crianças articuladas aos conhecimentos que se encontram no patrimônio cultural no patrimônio científico e tecnológico, no patrimônio ambiental e no patrimônio é, artístico. Então, vejam bem, a base dos projetos voltados à infância precisam trazer o patrimônio cultural, o patrimônio artístico, o patrimônio científico e tecnológico e o patrimônio ambiental como referência. Por que que eu estou dizendo e por que que eu destaco tanto o artigo terceiro? É claro que o artigo nono, ele é de fundamental importância também, porque ele traz a questão das, das interações e brincadeiras como eixos articuladores das práticas na educação infantil, tá? mas eu estou trazendo por que é, esse artigo terceiro? Porque nós saímos daquela visão que eu falo, que é uma visão é, reduzida, simplista da infância, aquela ideia de infantilizar a infância, de que nós temos que ensinar para as crianças, os atributos, eu falo. Quais atributos? Cor, forma, tamanho, textura, espessura. Às vezes eu falo, eu, tenho uma, eu me lembro muito de uma amiga da UFG, que ela, às vezes ela é, nós temos assim alguns embates, bons embates, discussões quando eu falo a respeito disso, porque eu e eu continuo dizendo, isso são pontos de vistas, não é, que a gente precisa é, refletir, e vocês têm toda a liberdade, mas veja bem, eu falo a professora de educação infantil que passa o dia com a criança ensinando as cores primárias, as cores secundárias, o que é alto, o que é baixo, o que é grosso, o que é fino, tem cima e o que está embaixo, está perdendo tempo. Porque esse não é o papel do professor de educação infantil. As crianças precisam ter acesso, eu falo, um adulto que, cresce, que cresceu sem ter ido a uma instituição educativa, ele vai reconhecer as cores, ele vai saber o que é em cima, o que está embaixo, os atributos dos objetos, o que é pequeno, o que é grande. Ele vai, independentemente de ter ido à escola. E quando eu trago como referência os diversos patrimônios, quando eu falo das manifestações culturais do nosso país, quando eu falo da arte, né? quando eu falo da música, quando eu falo do desenvolvimento científico, quando eu falo do desenvolvimento tecnológico. Do, hoje, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, trazendo aí a questão do patrimônio cultural. Né? Isso tudo é que, vai, é que precisa ser, servir de referência para os projetos a serem desenvolvidos na educação infantil. Eu sou professora, sou pedagoga, né? sou professora dos anos iniciais, e estou na direção de uma escola municipal da periferia aqui de Belo Horizonte, e essa escola ela atende crianças de três até o, aí, o que seria de 11 anos, mais ou menos, que é o fim do, do segundo ciclo aqui para nós, dos anos iniciais, e também EJA, então é uma escola assim, bem complexa. Uma das questões é, que vou citar como exemplo, que eu acho que facilita um pouco mais. Belo Horizonte, nós temos vivido a experiência, e tem a ver com a sua fala que é, deixa mais assim, até preocupado, que é a questão da, das escolas de ensino fundamental estar recebendo as crianças de educação infantil a partir dos três anos de idade. três quatro nós começamos com algumas escolas, mas hoje as, mais de 50 escolas da rede municipal. E um dos grandes desafios é justamente esse, conseguir um equilíbrio entre esse encontro geracional, digamos assim, de perspectivas tão é, diferentes e distintas e é, dentro dessa diversidade que a gente pode aí pensar na, no aspecto pedagógico, né, escolas que precisam ser readequadas, porque a gente vai passar por uma questão até eu notei aqui é, da questão do, dos espaços, né, pensando aí que os espaços também educam e aí sua fala agora mais né, reforçou mais ainda isso é, essa questão da ludicidade, como que a gente vai viver isso dentro desse espaço escolar, porque nós, né, eu sou dos anos iniciais, então a nossa tendência, digamos assim, é ter um, um, um, re, umas regras, né, digamos assim, mais rígidas, desde com a discussão da entrada da criança de seis anos né, no ensino é, fundamental, então são muitos desafios. E aí eu fiquei muito pensando, quando a senhora coloca aqui, né, qual o papel, eu fiquei pensando muito nisso, qual o papel do professor da educação infantil nesse contexto todo, e mais ainda. Quando a gente pensa na questão das independências, que ainda nos faltam, eu fico muito pensando na questão dos professores da educação infantil, que ainda, e eu percebo isso pelo contato com os colegas, que ainda há um olhar diferenciado, mesmo com os professores dos anos iniciais, às vezes, que estudaram junto com os seus colegas, que fizeram uma opção pela educação infantil, mas fica a sensação de que como você trabalha com o um segmento né, da educação infantil como se fosse um valor a menos, é, ao ponto de você ainda ter a distinção do salário, você tem colegas trabalhando dentro de uma mesma escola, desse atendimento com salários distintos, e aí você ainda ouve né, que ah, trabalha com a educação infantil, é menos esforço, é menos trabalho, né? então a gente ainda encontra isso pelo nosso país afora, né? se é algo que a gente tem que pensar de um processo ainda de independência que precisa ocorrer, ainda está nessa questão também é, da carreira, né? da questão docente. Gostaria de ouvir a senhora um pouco mais sobre isso. Eu tenho uma grande preocupação a educação da infância. É, é, a gente não consegue, é, na fala, quando você organiza essa fala, pensar em tudo, e à medida que vocês vão é, perguntando, algumas questões vão surgir. É, e aí eu preciso lembrar é, do dos parques infantis criados pelo Mário de Andrade a professora Ana Lúcia de Farias, a, a dissertação dela foi sobre os parques infantis na cidade de São Paulo é, o Mário de Andrade ele fica 10 é, anos praticamente é, naquela época tinham chamado departamento de cultura nós ainda não tínhamos é, hum, as secretarias de educação estruturadas, né? Mas nós tínhamos é, esse departamento de cultura e o Mário, é, o, o Mário de Andrade ele vai ser responsável pela implementação dos parques infantis é, lá em, em São Paulo, que acabou sendo referência, por exemplo, Brasília nós ainda temos as chamadas, até hoje as chamadas escolas-parques. Mas aí eu queria dizer o seguinte, Primeiro que nós precisamos continuar, só fazendo um, um, um, um parêntese aí, lutando pela implementação de políticas públicas de valorização dos profissionais da educação e quando nós lutamos pela manutenção dos pisos salariais, nós estamos exatamente garantindo que profissionais, independentemente da etapa em que atua, seja na educação infantil, ensino fundamental e médio, que tenham o mesmo salário, a depender da sua formação, que o que vai então é ser referência para a definição desse piso salarial tem que ser a sua formação, não a etapa em que atua. Então, eu, eu e voltando à questão dos parques, para responder você, eu digo o seguinte, eu, eu gostaria muito que a gente ainda tivesse essa referência dos parques, porque parque é lugar de brincar, parque é lugar de viver. Parque é lugar de sonhar, é lugar de fantasiar, é lugar de fazer de conta. Então, as crianças da educação infantil, elas são crianças que devem brincar, que devem sonhar, que devem fazer de conta. Né? E nessa medida, eu fico muito preocupada com essa urgência muitas vezes até gerada pela implementação de determinadas políticas públicas, e aí vale dizer, por exemplo, é quando da reestruturação é, da, da alteração da lei 9.394, ou seja, da, da LDB, em, 19, em 2006 que inclui a criança de seis anos, amplia o ensino fundamental, primeiro em 2005, é importante dizer isso, em 2005 foi feita uma confusão, incluiu-se a criança de seis anos no ensino fundamental de oito anos, com duração de oito anos. Então, você tem aí a, a lei 11.114, ela acaba por excluir a criança de 14 anos desse ensino fundamental, já que incluiu a criança de seis anos. Isso foi resolvido no ano seguinte, em 2006, quando amplia-se a lei 11.274, que foi uma, foi uma alteração da LDB e que ampliou o ensino fundamental para 9 para resolver esse problema criado em 2005. A criança de 6 anos foi incluída no ensino fundamental. Eu quero dizer para vocês, esse é meu ponto de vista, e eu me lembro de inúmeras discussões que nós estávamos nesse Brasil afora, por meio do movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, é essa urgência de se incluir a criança de seis anos no ensino fundamental. Não bastasse isso, nós temos agora, muito recentemente, eu vejo, há um lado positivo e há um lado negativo. A Lei 12.257, aprovada em 2013, que também é uma alteração, ela traz uma alteração para a LDB, que ela ampliou a obrigatoriedade de matrícula, de, de garantia de ensino de 9 anos para 13 anos. Nesta medida, as crianças de 4 e 5 anos, tá? e incluindo o ensino médio, então, tem um lado positivo? Tem. Amplia-se o dever do Estado em ofertar. Mas a minha grande preocupação com isso, Marileide, é que os professores entendam que com isso as crianças de 4 e 5 anos precisam sair lendo e escrevendo, sendo, como dizem, alfabetizadas na educação infantil. Olha, se nós temos as diretrizes curriculares apresentando como eixo articulador, as interações e as brincadeiras, nós temos inúmeros autores, o Gilles Brugère, o Izinga, que são autores que discutem, no Brasil nós temos a Tizuko Kishimoto, nós temos o Alisson, se não me engano, o Alisson Carvalho tem um livro sobre o brincar da UFMG, nós temos vários autores hoje que estão discutindo essa questão do brincar, a importância do brincar na educação infantil e a minha preocupação é que a ida dessas crianças para uma é, instituição de educação de ensino fundamental, colocando-as na mesma instituição, que se tenha como referência colocar as crianças sentadas, levando-as a aprenderem, a ler e a escrever. Sobre a BNCC. A base é analisada de forma diferente por docentes e pesquisadores dos diferentes segmentos. Quais são as contribuições e os problemas da, BNC, da BNCC quando pensamos na educação infantil? Propostas de calendários é, decoloniais é, podem ser um caminho para a problematização de temas da história e das ciências humanas com as crianças na escola? Eu acho que eu vou começar pela BNCC. É, foram inúmeras discussões no âmbito da educação infantil, do grupo de pesquisadores, é, profissionais a favor, profissionais contra. O meu entendimento é de que nós tínhamos, neste momento de implementação, de, de discussão da BNCC, nós tínhamos um documento que flexibilizava e que dava uma certa autonomia para os professores no sentido de conceberem projetos pedagógicos importantes para a educação infantil. Eu tive e eu... Na, na ocasião da implementação é, da discussão da BNCC, eu participei de alguns debates nacionais. Me lembro especialmente de um no Rio de Janeiro, que nós fomos e que eu fiz uma fala a respeito. É, e eu vou resgatar isso aqui rapidamente. Veja bem: a Lei é, 5692, de 71, ela estabeleceu no seu artigo 4, eu não vou esquecer disso e me lembro muito bem que um dos grandes é, é, é, dos conselheiros do Conselho Federal de Educação era o Valmir Chagas, defendendo a implementação de uma base nacional. Se vocês buscarem a LDB, a, a, não era a LDB, né, a Lei da Reforma a 5.692, muitas a chamam de LDB, mas na verdade nós tivemos só duas LDBs até hoje, a é de 1961, que é a 4.024, e a, a, a, a 9.394. E as outras que entremearam foram reformas. Né? E a 5.692, ela foi uma reforma da 4.024, uma lei de reforma. E ela, ao criar naquela época o primeiro grau e o segundo grau, o segundo grau profissionalizante, é importante dizer isso para vocês, que tira do contexto da educação pública a formação propedêutica e passa a ofertar apenas o um ensino técnico profissionalizante. Essa mesma lei, no seu artigo 4, exatamente determina a criação de uma base comum e um núcleo diversificado. E uma parte diversi um núcleo comum, estou misturando, um núcleo comum e uma parte diversificada naquela ocasião foram criadas, criados mais de 130 cursos técnicos. Isso não durou muito. Em 1982, a lei 70.44, ela acabou por reintroduzir o ensino propedêutico na rede pública. Então eu, eu estou fazendo esse gancho para pensar na BNCC, a BNCC, ela foi determinada já no artigo 214 da Constituição Federal, em 88. A LDB, ela vai retomar isso. A lei 12.712, é, é, é, 572, ela vai retomar isso, né, e... A educação infantil, ela só foi incluída, se vocês pegarem os primeiros documentos, a Constituição e a LDB, não se falava em base curricular para a educação infantil. A única nós só vamos começar a discutir a inclusão da educação infantil a partir da Lei 12752, que foi a reforma da LDB. Por quê? Com a inclusão das crianças de 4 e 5 anos, a partir da 12.752, no ensino obrigatório, começa-se a discutir, então, a inclusão da educação infantil na base curricular nacional comum. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, este é um ponto de vista de alguém que milita... Na causa, pela causa da infância, pela educação, pela garantia dos direitos das crianças, por uma formação de qualidade, para que nós tenhamos professores qualificados na educação infantil. No meu entendimento, e hoje, a semana que, essa semana eu ainda vou fa fazer parte de uma discussão nacional a respeito da BNCC. Mas eu quero dizer o seguinte, hoje o documento está aí, ele foi aprovado, Há uma resolução de aprovação em 2017, em dezembro de 2017. Ele faz parte da realidade da educação infantil. Então, o que, é que nós precisamos fazer com os professores? Nós precisamos levar os professores a entenderem que a BNCC não pode ser um catecismo. Que ela deve ser uma referência tão importante quanto as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Que ela não está acima de uma produção de conhecimento sobre a infância. E aí eu entro, então, nessa segunda parte, que é a discussão dos pilares das culturas infantis. Quando nós reconhecemos as crianças como sujeitos de direitos, atores sociais que a infância constitui-se como uma categoria geracional de valor próprio, tão importante quanto as demais categorias geracionais, como a adolescência, a vida adulta, a, a, a, os idosos, a categoria dos idosos, nós temos que entender que esta categoria, que as suas culturas se constituem a partir de determinados pilares e que não podem ser menosprezados e que a BNCC, apesar de evidenciar os direitos de aprendizagens, que coloca seis direitos de aprendizagem, não são esses únicos direitos de aprendizagem. Nós vamos voltar à Convenção na, dos Direitos das Crianças para resgatar os seus direitos é, na sua amplitude maior. Nós também, os campos de experiências que nós teríamos aí muita coisa pela frente, porque, por exemplo, os campos de experiência não é uma novidade brasileira. Eles são trazidos das influências reginianas, ou seja, das escolas de Reggio Emília, que tem um trabalho importantíssimo com ateliês e não com salas de aula, que trabalham com pedagogicistas, que trabalham com atelieristas, professores de arte para a gente ver que é preciso mudar a perspectiva. Então, é, eu falo para os professores, tomem cuidado. Não queiram fazer da BNCC o um engessamento da sua prática. E não transformem os, os, os campos de experiências em conteúdos. Hoje eu vou trabalhar o eu, o outro e o nós. Hoje eu vou trabalhar medidas, grandezas sabe? Então, nós precisamos fazer, aí sim, para tentar fechar, trazer os pilares das culturas da infância, o pilar da interatividade como base de construção do conhecimento por parte das crianças, o pilar da reiteração, o que, que é esse pilar? Para as crianças, tudo pode começar de novo. Então, as histórias infantis Tá? Elas trazem muita, as lenga-lengas, elas se constituem por, especialmente por essa ideia da reiteração, da repetição. O pilar da fantasia do real, a criança vive no mundo do faz de conta. E o pilar da ludicidade, que é a base da formação das crianças. Então eu trago esses pilares, eu trago os quatro patrimônios ou os diversos patrimônios. Eu trago os direitos de aprendizagem que não se limitam a seis, e eu trago os campos de experiência para garantir às crianças o direito de viverem a infância. Quanto mais puderem, não tenhamos urgência em acabar com a infância. As crianças têm, hoje, no máximo, seis, sete, oito anos, e olhe lá para viver a infância. E o resto da vida para viver como. Adolescentes um pouco e muito mais como adultos. Por que dessa urgência de querer que as crianças não tenham nem mais quatro anos para viver a infância? Se nós tivermos essa oportunidade, felizmente. A educação infantil ela está assim na onda, no debate. Então, a gente precisa ter é, pessoas né, que tenham o conhecimento que a senhora tem. Eu aproveito e quero indicar, eu, eu indicando, tá, professora? que eu não sei se a senhora falou, mas tem uma dissertação que a senhora orientou que eu gosto muito é da Leusa, Leusa, né? Leusa, consigo... o cuidado Leuza, de... é educar. É da Leusa da... Mello. É. da Leusa Melo, que é uma dissertação assim. Depois a gente é, vai colocar lá na referência para o grupo, mas é uma dissertação que eu gosto muito, né? É, eu acho porque vem de uma experiência também de uma docente, de uma professora da educação infantil, com, uma com um trabalho assim fantástico. E eu acho que é... é... Nós precisamos trazer mais a educação infantil para esse debate, para estar presente no portal, com toda certeza. É, como a Fabiana colocou aí, pensando, né? é, é um dos nossos desafios. A educação infantil é um dos nossos desafios. Né? Como que nós vamos trazer toda essa riqueza, esse universo... É, para os professores e convidar os professores né, que têm mais, digamos assim, saberes na área para nos auxiliar nesse processo. É, lembrando da tese, da, da, da dissertação da Leusa, Leusa, ela é minha amiga, é, foi me orientando, é minha amiga. Hoje fazemos parte do Fórum de Educação Infantil e ela trouxe essa questão do cuidar e do educar. E aí, eu só queria, é, eu me lembro sempre de um, um filósofo alemão chamado Heidegger, é, na sua obra, a Ética do Cuidado, que ele diz assim, que aquele que não cuida deserta, e aquele que deserta abandona. Então, nós não podemos abandonar as crianças. Eu falo, às vezes, você chega numa instituição de educação infantil e as crianças estão com os professores, mas elas estão ali abandonadas. Então, nós precisamos fazer com que elas tenham direito a viver uma infância plena. E viver uma infância plena hoje não significa mais que coisa boa, quem sabe a gente vai poder discutir sobre isso num outro momento, ter os melhores brinquedos industrializados, sabe? Nós agora fizemos, estamos fazendo alguns estudos, eu acabei viajando um pouco, já que nós estamos nessa reta final, eu, eu fui para a França, eu fui para a Espanha, eu fui para a Alemanha, eu fui a Budapeste, na Hungria, conhecer o Instituto Loxi, sabe? Nós estamos estudando aí as contribuições de M. Pickler para a educação da criança de 0 a 3. E aí, quando a gente vê a questão dos brinquedos não estruturados, é, sabe? Então, é, sementes, folhas, é, tampilhas, enfim... N coisas, madeiras, pedaços de madeiras, panelas, tampas, sabe? Tudo isso que permite a criança inventar. Quando você dá um brinquedo industrializado, o brinquedo já está pronto. Ela não tem mais o que fazer. Ela brinca com aquilo ali um pouquinho e depois já não tem mais o prazer. Ela não reinventa a partir daquele objeto. E quando você dá objetos não estruturados, brinquedos não estruturados, ela tem possibilidade de elaborar N brinquedos e desenvolver a sua imaginação, a sua capacidade de paz de conta. Né? Então, é, até a dissertação da leusa traz isso, a importância do cuidar e do educar, que são conceitos básicos e princípios indissociáveis também no contexto da educação infantil. Okay. Acredito que é momento de lutar pela vida, nós temos que juntos lutar pela vida, precisamos <risos> fazer esse movimento assim, é, de forma uníssona, todos nós, em todos os cantos do Brasil, porque a educação infantil é a base da formação humana, né? é a base da formação, aquilo que se planta, aquilo que se constitui, nós agora estamos num outro projeto do Conselho Nacional de Justiça para a implementação da lei do marco legal, Eu nem falei da lei do marco legal da primeira infância com vocês, né? É exatamente o movimento nacional agora envolvendo, já tivemos a formação de alguns profissionais na área da assistência, da educação, da saúde, agora é, operadores do direito entram num novo processo formativo aí a partir do mês que vem, exatamente para a gente fazer essa rede de proteção, porque é a base da nossa formação né, e da sociedade. E para isso nós precisamos continuar vivendo. Então, é, eu finalizo aqui dizendo que chegamos no momento da história da educação, da história da sociedade, da história dos povos, é, de muita tristeza. E eu não poderia deixar de expressar a minha tristeza, o meu desalento pelo que está acontecendo com o nosso país. E falar em educação agora tem que ser um motivo de esperança, para que a gente volte a acreditar que o nosso país poderá recuperar a sua capacidade, a sua energia, a vida, aquilo que nos fazia como seres humanos e como referência no mundo como o povo mais feliz. né? E eu desejo que a gente comece a partir da garantia dos direitos das crianças. Muito obrigada. Portal do Bicentenário. Obrigada por assistir. Não se esqueça de assinar nosso canal. Produção...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 Brasileiros e brasileiras, iguais e diferentes. Somos muitas, somos muitos.